Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do curso. É, nesse vídeo eu vou estar tá explicando a estratégia Fenômeno Biasi, como ela funciona é, e como você pode utilizar ela para lucrar muito, certo? Bom, a estratégia Fenômeno Biase, assim como todas as minhas estratégias, ela é de probabilidade, ou seja, ela é por cor de vela. Se a gente observar o gráfico, ele vai ter diversos movimentos, tá? Em todos esses movimentos, ele só forma óbvio, duas cores de vela, o verde ou o vermelho. Com base nisso, eu comecei a observar diversos padrões que o gráfico seguia, comecei a testar minha estratégia e comecei a validar ela, tá? A estratégia Fenômeno Bias ela consiste em basicamente você identificar a tendência do mercado e lucrar com essa tendência, Certo? Então, vamos supor, aqui nessa queda a gente identificou que o mercado estava numa tendência de baixa, certo? Ele vinha caindo. Então, se a gente observa que está em uma tendência de baixa, a gente vai priorizar o quê? A venda, tá? Por quê? Se o mercado está caindo, sempre vá a favor dele. Pô, tá numa queda, vou só entrar vendido. Está numa alta, vou entrar só numa compra, beleza? Então, a gente identificou aqui que está numa, é, numa baixa. Tá? E outro padrão que a gente já identifica é o da estratégia Fenômeno Biase. Como funciona essa, essa estratégia? Todas as vezes que surgir uma vela vermelha, ou seja, seguindo a tendência, no final dela você entraria com uma venda, tá? seguindo essa tendência. Então, sempre no final, certo? Então, basicamente, é, a gente primeiro espera a tendência acontecer, nesse momento ela estava até que lateral, mas vamos supor que a gente começa aqui. Pum! No final dessa vela, ela foi ver vermelha, certo? A gente entraria vendido 1 um a 0. Sempre no final da vela. Aqui, a gente não faria nada. A gente espera ocorrer a troca de cor. Trocou de cor, veio algumas velas verdes. Quando aparecesse a primeira vela vermelha e ela terminasse vermelha, no final dela a gente faria uma venda. Opa! 2 a 0. Aqui a gente não faria nada, tá? A gente só pega meio que uma entrada por cor. Então beleza, a gente pegou essa primeira venda aqui, deu 1 um a 0 Aqui a gente não faria nada e esperou trocar a cor. Quando voltou para o vermelho, aqui no final dessa, a gente pegaria outra venda e pum, mais um gain. A gente não faria nada, nada. Aqui trocou a cor para verde, a próxima foi um doji, a gente não faria nada. Opa, essa daqui terminou vermelha. No final dela, a gente pegaria uma venda e gain. Apertadinho, mas seria gain. Aí beleza, trocou a cor para verde. Quando apareceu de novo uma vermelha, o que, que a gente faria? Uma venda e do... mais outra, outro gain, né? Já estaria já aí 4 a 0. Aqui a gente não faria nada, a gente espera ocorrer a troca de cor. O doji a gente não conta como troca de cor. Tá, o doji a gente não conta como troca de cor, então aqui a gente não entraria... Tá? Evitaria esse loss porque o doji não é troca de cor, aí beleza. Veio algumas velas verde, e opa! No final dessa vermelha, a gente entraria vendido mais um game. Esperaria trocar cor, trocou verde, verde, não faz nada. No final dessa vermelha, entra vendido e mais um game. Tá, isso daqui é só para mostrar para vocês o padrão da fenômeno biase. Se você esperar o momento certo para estar tá utilizando ela, você vai lucrar muito. Estou até em outro gráfico, estou no GBPUSD e mesmo assim a fenômeno Biasi funciona muito. Tá? Aqui também já seria outra entrada. Ou seja, só nesse pequeno movimento aqui do mercado a gente já estaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 0. Ou seja, rapaziada, 7 a 0 é, já é meta batida. Não tem nenhum porquê da gente ficar operando. Tá? Então, isso daqui é para mostrar para vocês o quê? O mercado ele segue diversos padrões. Aí vai de você identificar a tendência do mercado e lucrar com ela. A fenômeno Bias ela é basicamente isso. Vou abrir aqui a Crypto IDX para estar tá mostrando para vocês que na cripto também funciona. Ó, aqui a gente já se depara com essa alta. Beleza? A gente já se depara com essa alta. Então, ó, a alta começou a acontecer aqui. Tá? A gente identificou essa alta por aqui. Então, beleza. A, a gente espera acontecer a estratégia uma vez e começa a entrar. Então, opa, aconteceu aqui. Aqui a gente não pegaria porque foi meio que o início. Ou então aqui, ó, aqui, tá? Vamos supor que a gente pegou, a gente é, viu que a fenômeno bias aconteceu aqui, terminou verde e a segunda acompanhou. A gente espera aparecer uma próxima verde, apareceu. No final dessa verde a gente entra com uma compra aí, opa, 1 um a 0. Espera aparecer uma vermelha para trocar a cor, trocou a cor, espera aparecer uma verde. No final dessa verde faria outra compra, 2 a 0 Aqui a gente não faz nada, espera trocar a cor, trocou a cor para vermelho. No final dessa verde a gente pega uma compra e mais um gain, tá? Ah, Lucas, mas essa vela aqui terminou abaixo, ela foi meio que um gap. A estratégia a gente olha a cor, tá? A gente não olha é, o posicionamento, então enfim... Assim, ela poderia, por exemplo, ter nascido num gap de alta e terminado vermelha. A gente contaria como um loss apesar de ter pego gain, porque a gente olha a cor, tá? Então só aqui, 1, 2, 3 a 0, a gente espera trocar a cor, certo? Trocou para vermelha, a gente entra no final aqui. Aí trocou para vermelha, a gente não faz nada, e espera pra aparecer uma vela verde. Apareceu. Opa, no final dessa a gente faz uma compra. E mais um gain. E outra, essa daqui ainda foi uma confluência. Além de ser a estratégia fenômeno biase, foi a do gap. Tá vendo? estratégia nas... a, a vela nasceu no gap, na estratégia do gap a gente entraria aqui. Aqui a gente não faz nada, espera trocar a cor. Trocou para vermelha, apareceu uma verde, a gente faz a compra. Mais um gain. Trocou a cor, apareceu uma verde, a gente entra no final dessa, mais um gain. Aí pum, pum aqui... No final dessa verde a gente faria uma compra e tomaria o nosso primeiro loss. Aqui já seria nosso gain, né? Aqui a gente tomou o loss. Aqui a gente já estaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a 1 com esse gain agora 7 a 1. Ou seja, só nesse pequeno movimento do mercado 7 a 1, rapaziada. Isso daqui é só para mostrar para vocês que quando você tem conhecimento, você vai a qualquer lugar, você vai lucrar. Quando você entende como o mercado funciona, com, quando você entende como o gráfico se comporta, fica fácil de ganhar grana, tá? Essa é a estratégia Fenômeno Biasi, é uma estratégia, mano, muito, muito simples de, de se entender. Outra coisa, outro ponto muito importante, você jamais vai pegar a favor das duas cores, tá? Se você definiu que está numa alta, você só vai pegar compra, só compra. Se você definiu que o mercado está de baixa, você vai pegar só verde. Eu já vi aluno meu falando que ah, trocou a cor, acompanha. Não, não é assim. Senão a gente tomaria loss nessa vermelha, porque seria outra vermelha que a gente tomaria loss. Tomaria loss nessa vermelha, loss nessa vermelha. Então não é assim que funciona. Você segue a, a vela, a movimentação do mercado é, atual. Se ele tiver de alta, você só entra na alta. Ou seja, você só entra na duplicação da vela verde. Pô, essa vela que terminou verde, a próxima vai terminar verde também, acredita somente na duplicação da tendência, ou seja, essa, essa estratégia ela nada mais é do que uma estratégia de seguir a cor da vela passada, porém, rapaziada, ela tem padrões, você só vai pegar a estratégia quando tiver trocado de cor, ou seja, veio uma vela vermelha antes, veio uma verde, aí você pega, se por exemplo, nasceu essa vela verde aqui, você não vai pegar a próxima acreditando que vai ser verde, você só pega quando apareceu uma vermelha. Apareceu uma vermelha, apareceu uma verde, aí você pega. Beleza? Eu vejo, eu vejo muita gente, muito aluno meu lucrando muito, tá? É, tem o exemplo do Rafinha. Ele bateu os seus primeiros 100 mil reais só utilizando essa estratégia na Ike Option, tá? É, ele migrou também para pra Binomo, tá operando a Binomo agora. E ele fez seus primeiros 100 mil reais com essa estratégia. Eu fico, mano, muito, muito feliz por, por ter aluno meu lucrando alto pra caralho dessa forma. E isso daí, rapaziada, é só pra mostrar, mano, que o conhecimento te leva a qualquer lugar. O Rafinha, ele é um trader que tem menos de um ano de mercado e já ganha muito dinheiro operando. Por quê? Porque ele fez a coisa certa. Ele investiu em conhecimento e além de investir em conhecimento, ele aplicou o que ele aprendeu. Então não adianta nada, rapaziada, eu ficar gravando aula, explicando estratégia, explicando gerenciamento, explicando gestão, se você não seguir. O que vai mudar o seu jogo, o que vai fazer você ganhar grana de verdade nisso daqui, é você aplicar o que é passado pra você. É você entender como o mercado funciona, é você executar o que você aprende, e é você melhorar o que não estava legal. Então, pô, às vezes você não, não é consistente ainda por conta do seu gerenciamento, melhora o gerenciamento, foca em melhorar o gerenciamento. Pô, às vezes a estratégia que você está usando não é legal, não está te dando tanto lucro quanto você achou que daria. Então, opa, vou trocar a estratégia. Mas o que realmente vai fazer você ganhar grana é o foco, é você focar e executar. E, mano, eu vejo muita gente ficar puta e falar, caralho, essa estratégia é tão simples e eu nunca observei. Sim, é muito simples. Se você observar, dificilmente, dificilmente o mercado vai dar uma vela. Uma, uma, uma, uma, uma, tipo uma verde e uma vermelha, uma verde e uma vermelha, uma verde e uma vermelha. Uma hora ou outra ele vai seguir duas vezes a mesma cor. Uma hora ou outra ele vai dar duas vermelhas, ou uma hora ou outra ele vai dar duas verdes. Então vai de você, vai de você é, saber o momento e, e, e identificar a tendência, certo? Vai de você ver para onde o mercado quer ir e acompanhar. Beleza? Então, identificou uma alta, acompanha a alta, rapaziada. Identificou uma baixa, acompanha a baixa. E olha aqui o tanto de gain. Olha o tanto de gain só nessa alta. Ó. A gente, aqui seria a nossa identificação do mercado. A gente identificou que a estratégia funcionou nessa primeira vela verde, certo? A gente já começaria a entrar. 1 a 0, 2 a 0, aqui a gente não faria nada. 3 a 0, não faria nada. 4 a 0, 5 a 0, 6 a 0, 6 a 1, isso, 6 a 1, 7 a 1, 8 a 2, 9 a 2, 10 a 2, 11 a 2, 12 a 2, tá? Simples, somente identificando a tendência do mercado. O mercado não está de alta, ele vai permanecer de alta. O mercado não está subindo, ele vai permanecer subindo. O que vai fazer você ganhar grana é você esperar essa troca do, de cor e aí começar a acompanhar. Então, por exemplo, ele vai trocar para vermelha um momento ou outro. E aí vai de você identificar essa troca e começar a aproveitar ela. Tá? Vou ver se eu acho alguma tendência de baixa aqui. A Crypto IDX, a maioria das vezes é uma tendência de alta. Ó, achei aqui. Beleza. De novo, esperamos a estratégia acontecer. Aqui, aconteceu na vermelha. A gente entraria aqui na vermelha 1 a 0, aqui a gente não faria nada, né, porque não trocou a cor. Trocou para verde. No final dessa vermelha a gente faria uma venda 2 a 0, aqui não faria nada, trocou a cor. Aqui a gente tomaria nosso primeiro loss, então a gente estaria 2 a 1. Aí aqui a gente entraria 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1, Tá? Aqui a gente teria tomado alguns loss e aqui já pego mais uma sequência de win. Mas o, aí é o que eu falo pra vocês, rapaziada. Aí que eu falo pra vocês. É, mano, foca em poucas entradas, beleza? Foca em uma, duas, três, no máximo quatro entradas por dia. É isso que vai fazer você ganhar grana. Por quê? Uma hora ou outra a tendência vai mudar por exemplo aqui, e aí é a hora que você vai começar a tomar loss e vai devolver o lucro que você já tinha conquistado, beleza? Então aqui, o que eu quero que vocês entendam é, pega poucas entradas, pô, a estratégia Fenômeno Biase funcionou aqui, certo? A gente não entra porque a gente espera funcionar, funcionou, a gente entraria aqui 1x0, 2 a 0 2 a 1 3 a 1 4 a 1 5x1, 6x1, mano, 6 a 1 já é meta batida, Primeiro que só pelo gerenciamento que eu expliquei pra vocês na aula de gerenciamento, só por, por esse gerenciamento, mano, vocês já estariam é, com muito, muito, muito, muito, muito, muito lucro, tá? Então, rapaziada, é basicamente isso a estratégia Fenômeno Biase, Não tem muito segredo, você espera uma tendência ser criada e acompanha ela. Criou uma tendência de baixa, acompanha a tendência de baixa. Tá? Sempre entra vendido a favor da tendência Se tiver em tendência de baixa, só venda Se tiver, por exemplo, como está agora Tendência de alta Entra só comprado certo Essa foi a aulinha de hoje Explicando aí para vocês a estratégia Fenômeno e Como ela funciona Como ela é simples E como dá para você lucrar muito, muito, muito com ela Certo? Então, rapaziada Mano, um muito simples, muito, muito, muito simples. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, mano. Foca em qualidade, não em quantidade, mano. O erro de vocês, às vezes, é querer dar um milhão de entradas por dia, quando não é necessário, rapaziada. Não é necessário, tá? Vocês têm que focar em dar uma, duas, três entradas por dia, Primeiro porque já entra na questão psicológica que eu ensinei para vocês. Entra naquilo que eu falei de você estar é, tá cansado para operar. Entra na questão de você estar tá já com o cérebro, com a visão, com o corpo. Aí entra também a questão da pirâmide. Como está o seu corpo? Como está o seu psicológico? Como está o mercado? Certo? Então aplica o que eu, o que eu mostrei para vocês. Antes de operar também, olha o mercado, tenta entender como ele está. Busca meio que fazer essa, essa catalogação. O que é essa catalogação? É você olhar o mercado e ver se está funcionando é, as estratégias. Pô, antes de operar, eu vou ficar 30 minutos olhando o gráfico para ver o que ele está fazendo. Então, busca fazer essa catalogação. Busca fazer é, olhar o mercado antes observar o que está funcionando, ver o que está dando ruim, faça entradas na sua cabeça para você entender, opa, é, ó, tá, tomaria um loss aqui, aqui eu tomaria um gain, aqui tal coisa. E isso vai evitar com que você tome diversos e diversos losses. Acabou de acontecer um padrão da fenômeno biase que evitaria você tomar um loss, tá? Esqueci de falar sobre esse padrão. Quando a vela deixa muito pavio, é muito arriscado da gente entrar. Por quê? Vela com pavio, que que o que, que ela mostra? Ela mostra que ela quer, que ela está indecisa, ou seja, ela, essa daqui foi praticamente um doji, só não terminou cinza, mas foi praticamente um doji. E o que isso me mostra? Que o mercado está indeciso. A gente só usa, a gente só pega fenômeno biase quando a vela não mostra indecisão. Tá? Aqui, por exemplo, é uma entrada que a gente poderia evitar, daria gain, beleza, mas a gente poderia evitar ou entrar com a mão mais leve. Tá? Aqui a gente entraria normal, porque é uma vela verde, é uma vela com corpo, é uma vela tranquila. Tá? Então, rapaziada, aqui também ó, foi uma vela forte, uma vela de força, mostrando que ela quer subir. Aqui a gente poderia entrar com a mão cheia, certo? Então, rapaziada, esse, identificar padrões de vela, vai ser muito importante para vocês, tá? Identificar os padrões, identificar o que a vela quer te mostrar é muito importante, beleza? Então é isso, rapaziada, esses são os movimentos que você deve evitar, velas de indecisão evita, tá? Busca sempre operar a favor da tendência, busca poucas entradas que não tem erro, certo? Tamo junto e é só o começo.